Fala galera minimalista, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai reagir às coisas como a gente anda reagindo, eu com o Tomás aí, fala um oi Tomás. Olá pessoas, como Sim. é que vocês estão? É, nós estamos reagindo a vários vídeos aqui, o Tomás está trazendo para mim, estou fazendo a primeira reação, ele já assistiu e vai dar a opinião dele também. Eu espero que vocês gostem do vídeo, bora! Ó, ah, já vou te adiantar que esse aí, você não vai gostar. Eu não vou gostar? Não, esse eu trouxe pra te incomodar mesmo. É sério? Não, mas espera aí, tem alguém que é. gosta dessa visão? Não tem como, não, não me julgue assim, mas pelo amor de Deus. Que que é isso, cara? Que que não, é então, isso? então, esse eu já vou até te falar, acelera esse vídeo aí ah, pra tá. você não sofrer tanto. Rapaz, oh, não, mas deixa eu te falar um negócio. Para chegar num limite assim, a pessoa tem que ser muito consumista, né? Muito, não, você vai ver, você vai ver que olha essa... a pilha de livros. É, não, não tava bem desse jeito, tá? É... Ela já tá isso retirando é... as coisas, né? É. Por isso. Ah, Eu só assim. que você vai ver da onde é que ela retirou essas coisas. Já tá mandando um de Estrada. Ah, tá mostrando os antes. Nossa, senhora. Minha nossa senhora. Okay, so aí pessoal, que tem muita de coisa. De por de favor, de aprendam de com o vídeo. Vamos, Vamos de stral. Nossa. Quantos, quantos, quantos sapatos. Sapatos. nossa as nem sei o que, é que me incomoda mais nesse é, vídeo. Isso aqui é tudo, né? <risos> <risos> tudo incomoda. Uma dica pro pessoal que que eu dou no meu livro, inclusive, é tirem fotos dos seus ambientes para vocês verem que, o que incomoda. Porque às vezes olhando, a gente não tem muita noção. Mas se tirar uma foto, como se fosse uma foto de revista, você vai perceber que tem algumas coisas que te incomodam. E aí vocês começam a, a destralhar por aí. Uma dica legal. Nossa, mas é muita coisa, hein? Ah, oh, não. Olha, Nossa, nada, ela tá, tirando coisa. <risos> Acho que ela não tá muito orgulhosa disso, mas a atitude já é importante, né? Não, os livros ali no canto, tudo incrível. aquilo ali, aquilo ali acordou, bateu a mão, Imagina o um desastre, né? Vai chão? É, é, é, tá. O cameraman, não sei se é o namorado, o que que é, mas tá, tá chateado. Eu nem sei por onde começar, né? Quando a bagunça é demais. Não, então, dá uma pausa aí. Os livros, aqui é, é uma prateleira para ah, isso? Ah, é uma prateleira. Ela tem umas. Uma... Você pode ver, ó, tem um, um, umas... uns apoios para você Ah, então isso aqui não cai é fácil, mas. Cara, mas era para ficar bonito isso. É. Bom, pelo menos. Não difícil, sei se difícil, talvez... né? É. Tipo, talvez fosse só um detalhe, ainda... Sim, sim, é, é, nossa, não, tá, tá visivelmente matando. Ah, o quarto também, você vê as cores, sabe? Tem uma parede que parece que é, poxa, eu não sei se é tudo a mesma cor, é a mesma cor, né, eu acho que é a iluminação. É, é, um azul, é, um azul esquisito. E aí, é lógico, ela tá começando é logo, logo pelas roupas, já que é pra dar aquela... separa o que não usa. Não, e sapato ali também. E olha é lá, os apego. É <risos> Você tem apego por roupa, assim, também, ou não? Eu não tenho, não não tenho apego, apego por roupa, não, também não. Acho que roupa é uma das coisas que, assim... Tem menos apego. Tem menos apego. Tem menos dog. É. Eu também. Calçado, eu acho que eu tenho dois pés de tênis, é, três calças e depois é a camiseta. É, é, verdade. Uma, uma, uma blusa de frio, assim, mais fina, uma mais grossa, sim, é sim, isso aí. Sim. E tá ótimo, né? É, é que mulher acaba que tem mais tem, peça, que é que é que peça mesmo, né? E tem mais dif diferença e tal. E tá chorando pra caramba, né? <risos> Fazendo aquele... aquele... Ô, ô, ô, ô, ô, é, é assim, eu sei, é, é triste, tá? Tem memórias em algumas roupas aí, mas é, vamos dar uma Melhorado, mas tá chorando pra caramba, né? Não tá conseguindo, não tá conseguindo. Isso que eu, eu falo, é um apego em coisas, eu, eu, sempre, eu sempre falo, as memórias não estão nos objetos, está na sua cabeça, estão em você, tá? Sempre falo isso, porque não, não é porque você não vai ver essa peça mais que você não vai se lembrar da pessoa ou da, daquele momento, tá? Ah, mas eu, eu, eu, eu lembro olhando a peça, então tira uma foto, porque isso você olhar a foto, não vai te, te ocupar um espaço desnecessário e, e vai fazer um ato de boa vontade. Olha, olha o saco de roupa. Isso aí, quantas pessoas não vão poder vestir e não passar frio e ajudar pessoas? Pô, vamos pensar por esse lado, né? Acho que fica menos dolorido, né? Ah, eu, eu, eu sei que às vezes para começar é que é complicado. É, mas depois não, que não, você não, não começa... E você vai não precisa dando... pegar de tudo de uma vez. Sim, vai devagarinho. É. E eu dá uma tá satisfação, pior. não dá? Wow. Quando você começa a tirar você fala, poxa, não tem mais aquilo ocupando esse espaço aqui, já tá mais vai dando uma paz, É isso que eu falo, é muita coisa. É muita coisa. Ai ai. Olha então, isso. Pra que guardar isso. Então, é, é isso que eu falo. É umas coisas que você nunca vai usar, o negócio já tá todo sujo. Yeah. Yeah, let's wash it. Minha nossa. É, me parece que, que, que o rapaz também tá cheio da das tralhas. O bom é que você vê um vídeo desse, você pensa assim, poxa, se sua casa estiver tipo, é pelo menos é, perto disso, já vamos tomar uma atitude e começar a organizar. É, começar a destralhar, porque é muita coisa É impossível Por um ser humano usar tanta roupa assim Concorda? Quantos Quantos anos ele tem que ficar pra vestir Tipo, se ele vestiu uma peça por dia Quanto tempo que não vai dar isso? Ah, e é muito provável que ele nem use mesmo Tem não aquelas usa, que né? ele usa mais E fica repetindo E fica é, um guardada lá é E outra, tá tudo bagunçado, você nem acha as roupas Não você acha, Você Nem lembra acha. que você tem Não, não dá nem pra ver, só vai usar sempre as mesmas então fica só com as mesmas, né? <risos> ah, Maricondo. Clássica organização. Segue o plano aí dela. Segue, segue o plano. Não tá sendo fácil pra ela, você vê que ela tá finalmente, sofrendo. Finalmente, tirar esses livros Ah, lá, tá agora a gente vai a prateleira. É. Nossa senhora. Não, e eu gosto de livro, eu gosto de livro na decoração Ah, mas, ah, mas olha, olha, ai, olha aí como, como fica melhor, né? Muito melhor Não, e por favor, tira, tira isso aqui daqui Por favor, tira, isso aqui, isso aqui tá matando e, e, e esses quadros com umas, umas, um, um, um, umas fotos é, penduradas aqui Deixa é o quadro é até vai, mas... É até legal, mas eu acho que do jeito que tá, É, né? não tá legal, né? Não, eu, ah, tenho ah, problema, co... eu tenho problema com alinhamento, né? É, então, então exatamente, é um pouco de aflição. Oh, oh, já vi, já viram aquele meme do 89 graus? É 89, 89 graus, 89 graus. E aquilo lá passa mal. Esse, essa famosa caixa de, de documento, né? Tem muita coisa. Pra... Ontem mesmo eu tava jogando um monte de coisa fora disso aí. É muita sujeira, é muito papel de muitos anos que nunca vai usar. É que isso aí, você realmente tem alguns documentos, que você tem que guardar por um tempo. <risos> Infelizmente, né? Mas de tempos em tempos é bom você dar uma revisão. É, porque não faz guardar mais sentido cinco depois cinco anos de um tempo. Aí, é, né? depois de um tempo você pode jogar fora. Sim. Opa, caindo aí Nossa, ela tirou muita coisa, mas ainda tá muito ruim né Ainda tá muito tem, muito, tem muito, tem muito Já anoiteceu, né, tipo assim, é muito Então, arrumar tudo de uma vez Talvez não seja o ideal é ah, Lógico, se você pegar um lá, ah, quero pegar um final de semana pra arrumar, beleza Mas faz um pouquinho por dia, já dá certo Ah, um dia eu arrumo a prateleira, um dia eu arrumo o guarda-roupa E tudo mais lá já tá passando o finalzinho de semana. Aí voltou, voltou. Voltou pra... O trabalho. Ah, voltou até mais animado aí. Voltou, voltou. Olha isso. Olha isso, minha nossa senhora. Como cabe tanta coisa num quarto, né? Depois a gente fica pensando, como cabia isso tudo? Pessoa, a pessoa que é bagunceira, ela tem uma incrível... Técnica de guardar o máximo de peças possível num lugar. Já tá ficando melhor, já. Já tá ficando melhor, já, ah, tá ficando tá. melhor já tá ficando melhor. E ela tá arrumando a sujeira que faz também, quando você começa a tirar a coisa velha do lugar, meu Deus. Ah. Meu Deus, como melhorou, hein? Já é, pra aí mim já tá, tá já, habitável, tá? Já, habitável. Não, tá excelente. Pra mim, assim, eu só mudaria a cor do, do quarto, mas se não for possível no momento, beleza. Ah, segue, mas, segue o vídeo aí. Mais ah. tá, tá ótimo, tá ótimo. Nossa, e alívio, né? A pessoa, a pessoa consegue viver melhor. É menos trabalho, menos limpeza, mais tempo pra você aproveitar com o que você gosta. Vou oh, voltar. <risos> tá. E aí? <risos> Depois as pessoas me falam, ah, o minimalismo não tem vida, não é? mas isso aqui? Hum. Eu não sei como eu explicar, é só que se sente mais lento, eu senti um peso na minha perna. Eu acho que, por exemplo, a gente se movimenta, especialmente esses itens sentimentais, foi muito difícil. E eu só me olho em frente, é como, aqui dentro da sala, a sala se sentiu enorme. Eu estou me sentindo melhor, para falar a verdade. Depois do começo, olha isso, não, é, é um alívio, né, pros olhos. Olha o closet. É, não, não tem como, a, a qualidade... É muita bagunça desnecessária. Mas o problema é que a gente vai acumulando mesmo. Sim, não. Fica assim, ah, um, Tô, todo um, dia. Ah eu, sim, sim. ah, eu preciso guardar esse negócio. Só que quando você vê, juntou muita coisa. Não, e todo dia você chega de casa e traz alguma coisa. E aí se você não começar a tirar algumas outras coisas, só vai acumulando. Olha isso, foi Eu, assim, o, o Marco dela era roupas, né? Pelo que a gente viu, e livros assim, mas os livros dá para organizar. Agora as roupas eram muito desnecessárias, muito desnecessárias. Ah, agora sim, olha a diferença. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, cadê? Cadê o antes e depois disso? Nossa, mas aí é um alívio. Você vê? Ah, a cor tava tava roubando toda a atenção do quarto, né? Você vê que agora o que que você vai prestar mais atenção aqui é nos detalhes, né? No móvel, no. Num... Antes você só olhava para aquela parede, eu só conseguia ver a parede. Já, já, é que assim, ao do, que, do que tava, né? Para mim já, já é mais do que suficiente. Isso aqui eu eu considero que seja o, o minimalismo assim do dia a dia das pessoas, o real minimalismo. É você pegar a sua casa do jeito que ela é. Ah, eu tenho móveis velhos. Ah, eu tenho móveis que não combinam. Aqui tem uma cabeceira que não combina com, com a cômoda. Tem um, uma mesa de, de cabeceira aqui. Tem um, um quadrinho. Ah, não, não combina Mas você vê que organizado começa a fazer mais sentido, sabe? Começa a ser mais cara de nossa casa, sabe? É, eu sou totalmente a favor de, de, de, dessa organização. Eu vou só voltar aqui no frame da... da... Olha isso, era um, um quarto que parecia, sei lá, um quarto... O que que te remete isso aqui? Um é que assim, que... se a gente... Né, vamos entrar aí um pouco no, no design. Uh -huh. A gente tem na teoria das cores, uh -huh. o azul é uma cor até que vai acalmar. É... Ah, mas aqui, aqui não, não, não, não traz é, mas nenhuma é que... calma. Não, até, tá. até, até traz, mas assim... Tá exagerado, né? Sim, então sim. Assim, são detalhes... Tá muito forte, se fosse um azulzinho mais clarinho e tá... tal... É, uma dica que eu posso dar aí pra uhum. todo mundo é... Coisas que são definitivas na decoração de sua casa... Então, por exemplo, a pintura... Uhum. Não, não que seja né, eterna, mas... Uma coisa que você não vai trocar com tanta facilidade. Uhum. Então, essas coisas que são mais definitivas, por exemplo... Móveis, pintura... Coloca essas coisas neutras. Sim. E as coisas que você, você consegue... você não vai enjoar fácil também, né? Sim. Agora, as coisas que você consegue mudar mais fácil, então, por exemplo, uma almofada, um lençol, um edredom, um detalhe ali, uhum. um tapete, essas coisas podem... Os enfeites em si, uhum. tá, eles uhum. podem ser coloridos, eles podem trazer mais vida para o ambiente. Sim. Mas as coisas que são difíceis de, de mudar, eu recomendo ficar mais no neutro mesmo. Sim, sim só um adendo aqui, a dica que eu daria assim, para ficar espetacular esse frame é ela ter colocado uma roupa mais neutra. Concorda comigo? Esse vermelhão aqui poderia, já que ela deu um, um antes e depois, poderia estar com uma roupa mais neutra e iria combinar com a cena aqui. Mas, é, mas assim, é, Então, mas aí é até o que eu te falei, tipo, é, a roupa ainda é uma coisa que, né, ela pode trocar, então, dar uma vida a né, cena também, se for pensar assim. Com certeza. E esse foi mais um vídeo Gostei bastante. Tomás foi, fez uma excelente procura nos vídeos aí e eu adorei reagir a esses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomás, dá o um último recado aí para galera. Ó ah, galera, até o momento aí a gente fez as reações aí de, de vídeos que a gente achou interessante e a gente quer sugestões de vocês. Deixem nos comentários, gente... por favor, seus, suas sugestões se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então ajude a gente. Curte, comenta, compartilha com toda a família. A opinião de vocês é muito importante para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo.